Vimos bastante agora diligências questionando a abertura de contas do fundo partidário, do FEFEC, ali, às vésperas das campanhas, né? às vésperas da, da eleição, do dia da eleição. Os normativos só obrigam que a conta doações de campanha seja aberta, doações para a campanha. Então, deixar também isso claro, que as outras contas não têm sequer a obrigatoriedade de abertura. Isso já está lá. Mas, da forma como está escrito, tem levado a, confusão, a confusões de entendimento, a entendimentos distintos. Então, vamos tentar melhorar essa redação.